9 horas em ponto, não chegando aqui para a sala, o pessoal está aos poucos acessando a oficina, então já vamos começar devagar, mais um dia de coda, espero que todo mundo esteja aproveitando bastante a programação, espero que esteja tudo bem também com todo mundo. Eu sou a Marília, faço parte do time da Escola de Dados e hoje eu vou fazer a mediação desse workshop. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas ao workshop que se chama Primeiro as Primeiras Coisas Análise Exploratória com R. E a Juliana Marques, que vai conduzir essa oficina, já está aqui entre a gente. Essa atividade, então, é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODABR. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da OpenAula de Brasil, e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Essa atividade de hoje, assim como todas as outras, está sendo gravada e fica disponível na plataforma do evento mesmo, do CODA, em torno de até 72 horas depois da realização. Lembrando que para obter o certificado de participação no CODA BR 2020, é preciso assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo, utilizando aqui no Zoom o mesmo e-mail que foi usado para fazer o cadastro no evento. Se vocês quiserem nos acompanhar nas redes sociais, a gente está usando a hashtag CodaBR20. Pedimos que vocês enviem as perguntas aqui pela ferramenta de perguntas e respostas do Zoom, que a gente vai fazendo na medida em que o workshop acontecer, na medida do passo a passo. Eu vou passar então a palavra para a Juliana Marques e agradeço a vocês desde já pela participação e que todos tenham uma ótima sessão. Marília, obrigada pela apresentação. Eu estava aqui dando conta, na verdade, de fazer o que eu já deveria ter feito, como orientação de vocês, né? E olhando todos os equipamentos, carregadores e tal. É... Bom dia, pessoal. É, meu nome é Juliana Marques, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou estatística de formação. É, trabalhei alguns anos com modelagem é, de, de bases em, é, na área de telecomunicações, na verdade, né? é, nessa, nessa indústria, é, com foco em análise de perfil de clientes né? para recomendações diversas, é, desde aquisição de novos planos até na verdade também retenção de clientes, né? Nos últimos dois anos eu trabalhei é, no Data Lab, mudei um pouco de perfil de atuação, né? Fui para o terceiro setor, é, que é uma organização, né? Que é, trabalha com dados e narrativas, né? Fica no Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro. É, e foi aí que eu comecei, na verdade, a me interessar, a focar, na verdade, né, o meu conhecimento é, em estatística, né, que eu sou estatística de formação, dentro da área de jornalismo. É, paralelo a isso, eu também me envolvi né com um movimento social chamado Mulheres Negras Decidem né que pauta a questão da subrepresentação das mulheres negras dentro da política institucional e comecei a vasculhar muito bases de dados públicos e, sobretudo bases de dados eleitorais né e no ano passado inclusive até participei já é, em uma das oficinas do do CodaBr é, falando um pouco sobre mapas de votação, né? trazendo um pouco a questão da utilização da estatística, né? do análise de cluster, para poder é, encontrar aí, né? semelhanças entre os mapas de votação né? da cidade do Rio de Janeiro. E hoje né? a gente vai... É, Tratar um pouco né, do primeiro as primeiras coisas, como a Marília apresentou, né? E a gente também vai utilizar uma base de dado eleitoral, mas é uma base de dados sobre pesquisas, pesquisas eleitorais. Existe uma é, determinação né, do TSE que é, a cada ano eleitoral, agora né, todas as empresas que tenham interesse de publicizar pesquisas de intenção de voto, é, elas precisam registrar né, essas pesquisas dentro é, da base de dados do, do TSE. Né? Então, a gente vai acessar né, essa, essa base de dados que tem os registros dessas pesquisas que foram cadastradas, né, todas as pesquisas que têm... É, é isso, em todas as empresas que têm a intenção de publicizar essas pesquisas de intenção de voto, então é, por que que eu estou reforçando esse, esse aspecto? Porque é, Outras pesquisas, na verdade, são feitas, mas, por exemplo, se elas é, são utilizadas é, só internamente, por exemplo, entre o, os partidos, elas não têm a necessidade de estarem é, cadastradas dentro dessa, dessa base de dados. Então, tudo que é, é tornado público, né, que tem o objetivo de é, chegar na população, precisa estar dentro dessa base de dados a gente vai acessar essa base e é, fazer, né, algumas algumas análises para poder verificar ali quais são, enfim, algumas características sobre é, sobre esse tipo de registro que existe no TSE, tá bom? É, a Marília compartilhou aqui no Drive, aqui no, no chat já né, o link do Drive aonde eu coloquei o script do R e eu também coloquei, na verdade, a base de dados que a gente vai utilizar é, de forma agregada, porque essa base de dados, na verdade, é, conforme vocês vão poder verificar, ela vem de forma é, detalhada por estado. Né? Então, é uma base que ela tem essa... essa essa abertura, né, ela vem de forma detalhada por estado. Dentro do script do R, eu coloquei uma orientação é, para poder é, fazer, né, um, agregar né, essas bases a partir de um prompt de comando do Windows, mas, é, enfim, eu também disponibilizei já a base agregada para que vocês possam carregar. né, é, E aí, essa base... É, esse, essa linha específica né, sobre é, o carregamento da base no script está a partir da linha 46. Eu vou é, começar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Pronto. Vocês estão conseguindo ver a tela, gente? Sim. sim. Pode Sim? Estamos vendo. Beleza, obrigada. É... Alguém sinalizou que parece que está travando. Uh, Ariel, aqui está normal. Até se os ah. outros participantes quiserem dar algum tipo de retorno, mas aqui não travou em nenhum momento. Talvez seja alguma questão. É, o pessoal está dizendo que está normal também. Então, provavelmente, é a, é a tua conexão que está com, com alguma questão. Tá? Mas tá. Acho que pode seguir, Ju, tudo normal. Tá certo. É, então tá. Então, gente, aqui, né? Vou começar pelo, pelo script já, né? Direto. É, tem para quem está iniciando no R, né? Eu coloquei aqui alguns atalhos que são é, assim muito interessantes, né? Quando você está é, começando é, para aprender, enfim, para facilitar, né? Na verdade, o processo de construção dos scripts, né? É, eu detalhei aqui também quais são os pacotes que eu utilizei, né? É, dentro dessa análise e, é, enfim especificando aqui o que que cada um desses pacotes é, é, estão associados, né? A qual a qual análise específica né, ele tá mais associado. É, e aí essas primeiras essas primeiras linhas de código, né? Então da linha é, 25 até a linha 45 é é a parte onde eu criei né, um diretório e setei o diretório onde eu carreguei a base né, que eu baixei do, do TSE. Né? Então, é, eu criei esse diretório aqui na minha área de trabalho, chamado né, Coda.br Arquivos, aí setei esse diretório aqui. Né? É, depois fiz o download desse arquivo... Né, na linha 33, tem um, um download do arquivo zipado da base de pesquisa eleitoral, depois eu fiz, é, descompactei esse arquivo, e como eu tinha dito, né, inicialmente, esse arquivo, ele está é, detalhado por UF, e aí eu, na verdade, fiz um agregado da base, utilizando aqui, né, é, um prompt de comando, né, o CMD lá do, do Windows, e é, esse outro código aqui, né, que é um, é, ele faz uma cópia, né, é, de todos os arquivos com a extensão CSV que estão dentro dessa pasta, que foi descompactada, né, e cria um arquivo novo que eu chamei de pesquisa eleitoral 2020.brasil.csv, tá bom? É, aí aqui, já na linha 46, eu vou carregar essa base, né? É, que eu estou chamando de pesquisa eleitoral, né? Dei, fiz uma, uma leitura dentro dessa base. É, no próximo código, a gente consegue acessar, com o próximo código a gente acessa quais são as variáveis que é, existem dentro dessa base, né? quais são os nomes das variáveis que existem dentro dessa base então a gente tem aqui a data de geração né da, da base a gente tem o código da eleição a sigla né do da unidade é, aqui nesse caso a sigla é, é a sigla do código do município né é, a data do registro data o nome da empresa o nome a data fim da pesquisa é o nome do estatístico responsável né então aqui com esse código dá para poder saber o nome de todos os campos que existem dentro da base. É, a gente pode dar, na linha 52, né, dá para ver. As, eu coloquei as primeiras dez variáveis, para a gente ter uma noção também é, de como né, cada campo está tá disposto, né, é. É uma base que ela é muito bem trabalhada. Né? No geral, as bases do, do TSE têm um, um, um tratamento né? muito bom. Assim, é, acho que a única base então, que eu já acessei que foi um pouco mais complexa foi a de órgãos partidários. Foi onde eu encontrei um pouco mais de inconsistências, duplicidades e tudo. Mas essa, essa base aqui ela é realmente uma base bem, bem sistematizada. Tá. E aí, na próxima, próxima linha, na verdade, eu comecei uma parte de tratamento da base, né? porque apesar de ela ser uma base muito bem estruturada, é, eu não utilizei a base direto como ela veio né, do TSE. Então, eu agreguei né, as bases que estavam, as informações abertas para o UF em uma única... Em, uma única, em um único arquivo, né? em um único arquivo CSV. Então, o que aconteceu é que é, os campos de red das tabelas por UF, eles foram duplicados. Né? Então, é, eram 26 arquivos. Eu tenho, na verdade, 26 é, linhas adicionais né? duplicadas, que, na verdade, não são é, informações, não são observações, são duplicidades que... É, aconteceram a partir dessa, dessa criação. Então, aqui, é, com, essa, com esse código, na verdade, o que eu estou fazendo é estou é, substituindo, né? coloquei o mesmo nome, estou fazendo uma, uma extração dentro dessa base de pesquisa eleitoral, um subset, né? fazendo uma, uma extração aqui dentro, e aí eu estou é, considerando a variável data de geração, né, e eu tô, eu tô tirando é, tudo que é diferente de data de geração, né, é porque, é, tô fazendo isso, porque tudo que for diferente desse nome data de geração são as datas efetivamente né? quando o campo está escrito na verdade data de geração é porque é, ele está é o header que está duplicado, né? aqui se eu colocar eu acho que já aparece, se eu colocar mais sem observações, eu acho que dá para ter essa dimensão do que eu estou falando aqui então, eu tô, mudei aqui né, do Acre para Lagoas e aí na linha 36, na verdade, o que aconteceu foi que é, a, o header foi duplicado. Né? Então, eu na verdade estou fazendo esse tratamento justamente para tirar essas duplicidades que aconteceram para os estados. Tá certo? Então, eu vou rodar aqui esse código... Vou rodar esse aqui de novo, só para vocês, vocês verem que agora é, não, não tem mais essa questão, né? não teve mais essa questão. Já reduziu aqui o tamanho da base também, né? eram 6.772 é, e foi para 6.747. E é, agora, quando né, a gente transiciona aqui de estado... Quando a gente transiciona de Estado, não existe mais aquela linha adicional, né, que havia sido duplicada. Certo. É, tem uma, uns ajustes também com relação às categorias, né, de algumas variáveis que vão ser utilizadas, né, então, é, por exemplo, a quantidade de entrevistados é uma variável, é, que eu quero tratar ela numericamente e a variável também valor da pesquisa a mesma coisa só que é, a forma como eu é, fiz a leitura da base né eu não determinei a priori quais seriam é, as categorias né das variáveis então ele faz é, uma leitura ele faz um, uma atribuição é, tipo padrão né então a maioria na verdade das variáveis acho que todas as variáveis na verdade elas foram carregadas como caractere, né? Aqui, quando a gente clica no detalhe na base, dá para poder é, ter essa dimensão do que eu estou falando, né? Então, por exemplo, eu falei o valor da pesquisa, né? Tá como uma, uma categorização como caractere, né? Uma string, é, e o quantidade de entrevistados também tá como caractere, né? E na verdade eu quero tratar ela de forma numérica. Então, é, esses códigos aqui, eles vão fazer essa, essa alteração, né? Eu estou alterando a variável quantidade de entrevistados e estou atribuindo ela a uma, variável, a uma categoria numérica e eu estou fazendo a mesma coisa com o valor da pesquisa, né? Só que, na verdade, antes de fazer essa substituição... Antes de fazer essa substituição, eu é, fiz um ajuste com relação a uma substituição com relação ao tipo de separador né, numérico que é utilizado. Né? Então, é, o separador está é, como vírgula e eu alterei o separador para ponto né? e depois transformei essa variável em numérica. certo é, aqui nas, nos próximos códigos é só a gente ter uma, uma ideia né, da data início e data fim né, do, dos registros da pesquisa né? então a gente tem aqui que a primeira pesquisa ela foi registrada no dia 1 de fevereiro de 2020 né? e a última pesquisa ela foi registrada no dia 31 de outubro de 2020 né? eu acessei essa base ontem né? atualizei essa base ontem é, aqui né, na linha 72 a gente consegue ter uma dimensão de, da descrição do campo cargos, né? DS cargos. Então, é, para que tipo de cargos, na verdade, essas pesquisas estão sendo feitas? Então tem é, a abertura, né? São quatro abertu aberturas: tem para prefeito, tem para prefeito e vereador. Né? Tem para vereador e tem para vereador e prefeito. É, só olhando assim, é, numericamente, a gente já vê que a maioria, na verdade, das pesquisas Elas é, são feitas é, no, com o objetivo, na verdade, de verificar a intenção de voto para prefeito, né? ou para vereador e prefeito. Né? Esses são os maiores focos. É, e aí, com esse código aqui abaixo, a gente consegue. É ter a dimensão do percentual né, é dessas distribuições, então, nessa frequência. Então, para prefeito, né, a gente tem 60%, na verdade, das pesquisas é, que, que foram feitas. Né? Para prefeito e vereador, a gente tem 12%, né? 11%, na verdade, 0,11%. É, para vereador não chega nem a 1%, e para vereador e prefeito a gente tem é, quase 30%. Uh, Ju, posso só te interromper um minutinho? Claro. É, duas coisas, o pessoal está pedindo para, de repente, mover a área do script para quando o texto ficar mais longo aparecer, uh, tipo, o tamanho da fonte está bom, mas seria só puxar um pouquinho, isso, assim, que já fica bem, bem melhor, né? Aí, aí o pessoal consegue, isso, está ótimo, verificar e aí antes pessoal também estava comentando no chat que sim para acompanhar em tempo real enfim depois tem que instalar o R e o R Studio né aí eu já já respondi já respondi para ele também que essa aí é a interface do R Studio claro Perfeito, Marília é, é o a gente na verdade colocou né como descrição lá no no evento, né, que uhum. é, precisaria o R e o Studio, é, mas, assim, são realmente, é, assim, comandos bem, bem, bem básicos, então, é, caso quem não esteja podendo acompanhar né, ao vivo, é, se puder fazer depois, acho que vale muito a pena, é, mesmo que, enfim, nunca tenha acessado né, a ferramenta, é, mas eu também posso me colocar à disposição, né? no final compartilho o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, tirar qualquer dúvida, também posso, é, posso ajudar super. Isso, isso. É, só para fazer um comentário rápido, a, esse script que a Ju está mostrando para vocês, ele já está super detalhado, né? quando a gente tem essa hashtag, essa... Cerquilha aí para indicar alguma coisa, isso indica comentários, né? Então, tá ali o passo a passo uh, explicadinho para que serve cada comando, né? Cada função ou cada linha de código. Então, acho que, que, que facilita. Uh, o pessoal tá pedindo aqui também se consegue deixar só a tela do R, ao invés de dividir a tela. Você, a Jéssica que comentou isso. No caso, tirar essa parte da direita. Jéssica, não sei se é, se é isso que, tá, que ela está tá falando. Talvez, talvez seja isso. Ah, sim. É, talvez seja uma questão de... Pronto. Ah, é, ela falou assim para deixar do programa. Só do programa que se consegue ver melhor. Uh, tá. Se eu entendi, seria isso tirar os, os da direita. Tá, aqui está igual. Vamos ver se é, se é isso mesmo. Porque para mim aparece aqui a tela do R uhum. e, e os comandos da esquerda onde estão tá sendo trabalhado. É Aqui, não sei se a divisão é, seria essa divisão com a tela do com a tela do, do Zoom, né? Eu acho que, eu não sei ah, se essa pode. é uma opção que eu consigo pode alterar aqui, porque ah, eu entendi. já minimizei tudo. Uhum. Olha, o que dá para... Ah, entendi agora, o pessoal está falando ali da tela do Zoom. É teria que parar o compartilhamento e retomar o compartilhamento, daí escolher só uma janela, aí sim escolher a do Zoom. Acho que é isso que o pessoal está fazendo, agora eu entendi. Não era para mexer mais no layout do, do, do RStudio. Mas aí tem que parar de compartilhar, volta a compartilhar, e aí na hora de selecionar, pega só a tela do R, que daí não fica aparecendo a barra também. Tempo. Ah, perfeito, entendi. É. Vou fazer isso, então. Acho que, é, acho que é isso. E aí o pessoal também pode mexer nas configurações do Zoom aí. Deles, enfim. Pra... É, acho agora... que foi. Saiu, acho que era isso que o pessoal estava pedindo. De fato, a gente não está vendo mais a barrinha do, do computador. A gente está vendo só o R mesmo. Perfeito. É isso que eu falo. Qualquer coisa escrevam ali. Obrigada, é, Então, eu parei nessa linha aqui do, do percentual, né, da descrição dos cargos né, que existem. É, a gente também... É, consegue verificar a questão da, da origem dos recursos, né, que foram, que estão sendo utilizados para poder pagar, né, essas pesquisas, né? Então a gente tem é, doações eleitorais, é, recursos que vêm de fundo partidário, outros sem detalhe, recursos pô, próprios e na verdade a maior parte do das informações, né, elas estão sem sem especificação de origem, né? Então, aqui, 63% dos dados, na verdade, eles não têm especificação de origem. Então, sem. Têm, estão sem origem detalhada. É, aqui, agora, no próximo código, a gente. Eu vou criar uma nova tabela, né? Que eu estou chamando de quantidade de empresas aqui. É, e aí, eu vou acessar, né? Essa base de pesquisa eleitoral. Eu vou fazer um agrupamento, né? É, pelo nome do município, né, é a sigla desse, desse município, a sigla da UF, é, e vou contar aqui quantas empresas, na verdade, distintas a gente tem envolvidas, né, por município, quantas empresas, na verdade, tem é, atuado, né, registraram pesquisas dentro de cada município. Ele não rodou, porque eu provavelmente, depois que acessei, eu não é, rodei os pacotes. Muito importante. Certo. Agora eu vou rodar novamente. Pronto, agora foi. Então, é, eu criei essa nova base, né? aqui né, esse, essa sumarização que eu estou fazendo aqui é criando uma nova, um novo campo que chama quantidade e ele está contando né, distintos o número, o, o número do CNPJ da empresa. Então, aqui essa base... Eu vou acessar essa base. Como ela ficou, né? Tem aqui o nome do município, né? a sigla do município para uma posterior cruzamento, caso a gente queira. O, o, o, a UF, né? Associada a esse município, porque a gente sabe também que tem alguns municípios que têm o mesmo nome, né? Em diferentes, em diferentes UF. E a gente tem ao lado né? a quantidade de empresas... Né, que foram identificadas é, atuando né, dentro é, das pesquisas de, de intenção de votos dentro de cada município. Agora aqui no próximo próximo código a gente vai fazer uma verificação, a gente vai acessar essas informações, na verdade, né, a gente eu as criei essa base. Aqui a gente tem né, o, o, a quantidade de empresas que estão atuando, mas a gente fazer qualquer tipo de... É, vamos dizer assim, qualquer tipo de... Iniciar qualquer tipo de análise a partir dessa tabela é muito ruim. Né? Então, o que a gente vai fazer é, é tentar acessar esse, esses dados né, graficamente é, a partir de, de um histograma para a gente poder conseguir ver é, melhor como que essas informações, como que essa quantidade, na verdade, né, de empresas que estão atuando em cada município se dá, né? Quantas empresas têm atuando em cada município? É, o histograma é uma forma da gente ver, uma outra forma, uma forma visual, uma forma gráfica da gente ver é, essa frequência gerada né, é, a partir de uma representação gráfica. É, então... O, na verdade a função né? é isso, é isto aqui, eu estou dizendo qual é a base que eu estou utilizando quantidade de empresas eu estou chamando também né, a partir do cifrão qual é o campo, né? aquele campo que eu criei, quantidade, as outras informações, elas são basicamente informações é, de, de estilo, né? aqui o main é o que eu estou dando de nome para o título do, do histograma, né? o, o xlab é onde eu determino o que, que vai estar tá escrito né, no eixo x da minha, do gráfico que eu vou gerar, o ylab é o que vai estar tá escrito no, no eixo y, né? esse qual é, C é, blue é, é, é a cor, na verdade, de preenchimento do histograma. E o label true é porque eu quero que é, os valores, na verdade, eles sejam exibidos também nas barras. Então, ficou assim, né? Eu tenho aqui a quantidade, né, o, o título, quantidade de empresas distintas, a, a frequência, né, e aqui a quantidade de empresas. Então, o que a gente pode ver é que, na verdade, a maioria né, dos municípios, eles têm é, uma concentração de empresas atuando que é, é uma quantidade muito pouca. Né? Então, assim, a gente tem é, mil... 1.828 municípios que têm é, até dois, na verdade, é, até duas empresas atuando, é, fazendo as pesquisas de intenção de voto. Né? E aqui a gente vai vendo a, né, o aumento da quantidade de empresas atuantes e a quantidade de municípios. O que a gente tem né, de, de label apontando é a quantidade de municípios. Aqui eu vou fazer um outro gráfico que dá para a gente ter um, um, é, essa dimensão também um pouco melhor, pensando é, proporção, né, que é, é, é um gráfico de Pareto, né, que é um, um, um princípio, na verdade, né, o princípio de Pareto que diz que é, grande parte dos... É, dos eventos, né, das causas dos eventos, elas 80% das causas dos eventos, elas podem ser explicada por é, 20% das é, das ocorrências. Eu vou maximizar aqui. Então, aqui, né, a gente tem é isso, a quantidade de empresas atuando, então com uma empresa atuando, né, a gente tem um pouco mais de 50% é, dos municípios, né, com dois por, com dois, duas empresas atuando, a gente tem 77% né, do, dos municípios, concentra 77% dos municípios, e... É, e assim por diante, né, essa leitura, a gente, no eixo X aqui, a gente tem a quantidade de, das empresas atuando, e aí a, a, a linha, na verdade, é, essa, é esse acúmulo, né, essa proporção que vai, que vai aumentando. Tá, é... O que, que a gente viu aqui nesse gráfico? Né? A, a, com três empresas, na verdade, a gente já tem mais de... É, com até três empresas, a gente tem mais de 80% né, da, dos municípios é, concentrados. Então, é, mais de 80% dos municípios tem até três empresas atuando. Aí, enfim, aqui como a nível de curiosidade, né? É, quais seriam é, esses municípios que têm é, mais de três empresas atuando, né? Então, eu criei uma nova, uma nova tabela aqui, né, que eu chamei município, município com três EM, com né, com três empresas, aí eu estou filtrando dentro da base de quantidade de empresas é, aquele campo, né, que eu havia criado de quantidade e... É... Acrescentando um filtro três, né? Então, eu estou fazendo um filtro é, dos municípios com mais de três empresas atuando. Opa. criou aqui, né, o, o, a base. Agora eu vou visualizar essa base. Ela é uma base que tem 273 observações, né? É, e aí tem aqueles mesmos campos, eu filtrei todos os campos que eu já havia criado. E aqui eu criei uma outra base, na verdade só para a gente ver essa proporção por, é, por estado. Eu criei a, a base, só que eu não coloquei para visualizar. Aqui uma table... Aqui, então é, o que a gente tem na verdade dentro dessa, dessa base onde a gente tem mais de três empresas atuando, né? Que são essa, esses 273 observações, a gente tem que 20% na verdade delas, né, 20% desses municípios são do estado de Goiás. 20% são do estado de Goiás, é o estado que mais concentra né, municípios com mais de três empresas atuando, é, a gente tem 5% no estado da Bahia, 5% Mato Grosso do Sul, 5,5% no Pará, é, 10% delas concentradas no estado de São Paulo, mas realmente tem a maior concentração no estado de Goiás. Agora a gente vai é, fazer uma, uma análise né, utilizando é, uma outra representação gráfica, né, que é o, o Bloxplot, para poder a gente verificar se existe né, alguma diferença no valor da pesquisa paga né, com é, relação à origem dos recursos. Né? Aqui, é, especificamente, eu selecionei é, o mesmo município, né, em um mesmo cargo porque é, mesmo não fazendo a mesmo não criando né enfim, a tabela com todos os municípios é, a gente pode na verdade é, partir né de um processo de inferência que é, os serviços em determina em estados diferentes eles Apresentam valores diferentes. Então, o que eu estou é, é, buscando com isso é criar, na verdade, é, parâmetros plausíveis assim, de comparação. Né? Então, eu é, estou fazendo um filtro né, para o mesmo cargo, né, para cargo de, prefe de, de prefeito, né, as pesquisas que foram feitas para cargo de prefeito e as pesquisas que foram também feitas no mesmo município, no município de São Paulo tá bom então é, eu estou acessando né a, a base da pesquisa eleitoral eu estou fazendo aqui utilizando né um filtro né de cargo prefeito e do nome do município São Paulo e aqui eu estou é, apontando quais são é, as variáveis né que eu vou utilizar para poder fazer é, esse meu gráfico de box plot que eu vou explicar para vocês também o que que o que que significa né é, o box plot ele é uma forma assim visual da gente é, ter a dimensão é, de valores que no geral a gente utiliza muito né dentro do é, dentro de análise descritiva de dados né que são é, valores é, de mínimo e máximo das observações, né? valores da mediana é, e a existência também de outliers, que são é, valores que eles fogem muito da média, né? são valores que são valores extremos ou para o ou máximo ou para o mínimo dentro de uma variável, então o que a gente vai ver aqui né, é a análise do campo do valor da pesquisa. A gente vai estar tá analisando o valor da pesquisa né, dentro do cargo para prefeito no município de São Paulo. É, aqui a gente tem, é, eu coloquei, né, uma abertura por origem do recurso. Então, dentro do município de São Paulo, na verdade, a gente só tem ocorrência de origem de recursos é, recursos próprios, né, ou seja, é, as empresas que... que é, foram contratadas para fazer que não foram que não utilizou é recurso mínimo de fundo partidário né é ou nulo na verdade o que a gente na verdade não sabe qual é a origem desse recurso né então aqui é, quando a gente olha o valor nulo né a gente é primeiro eu vou explicar o, o gráfico né o, o que, que é a, a divisão pode... do box plot tá desculpa só de interromper de novo o pessoal claro. tá comentando ali no, no chat, uh, o Adolfo diz que acha que não tá aparecendo, não sei se tu tá selecionando algum tipo de zoom ou se tá abrindo algum zoom aí na tua tela, mas pra gente não aparece. Para mim aparece, eu consigo ver bem, não sei se tu tentou aí fazer algum tipo de zoom ou não. É, eu fiz um zoom. Pois é, aqui o... agora, agora deu para ver, mas se está ah. abrindo em alguma outra janela, só para avisar que a gente não vê a outra janela, porque a gente está compartilhando uma só uh, na, tá na hora ali, de selecionar né, o... o compartilhamento de tela no Zoom, a gente está compartilhando uma só. Mas acho que agora está agora ótimo, sim. É, vou, vou deixar assim. Obrigada pela sinalização. Tá. Valeu. então o, o box plot né essa caixa retangular aí com risco no meio né que como eu falei traz assim é, informações sobre a, a distribuição dos valores né é, dessa dessa base né do campo específico né valor da pesquisa é, então o que que a gente tem dentro é, considerando a caixa mesmo né só a caixa é, o valor é, no caso super, o valor superior da caixa né a marca inicial da caixa é, ela representa é, o início na verdade do de um quartil né o que o que o que, que, a, o que, que a, a representação traz ela divide na verdade, os nossos valores em quatro quartis, né? Então, o início da caixa, e, e o que, que é isso? É quanto que, é, qual é o valor que ele marca, na verdade, essa divisão da minha base, né? Em 25%, em 50%, é, em 75% e em 100%. Né? É... Então, o valor é, superior da caixa, né? nesse caso aqui, como está aparecendo, ele é o, o valor de é, 50%. Não está aparecendo aqui, né? o, no caso do limite superior, né? o 75%, porque, é, enfim, não existe. Não existe, não. não é, todos os valores estão concentrados acima disso. É, o risco do meio é a mediana, que seria, o, nesse caso aqui, né, o valor é de, é, em torno de no, um pouco, é, 30 mil, né? A é, entre um e outro, 60 mil, 90 mil. Então, a gente tem é, 15, 75, 5, em torno de, um pouco mais de... É, 80 80 mil eu diria né então essa linha seria a mediana seria qual é o valor na verdade né é, que separa né a minha base que divide em 50% a minha base então o que que é, o que que ela diz né que, então, que parte da, do parte das observações dos recursos, dos recursos próprios né é, tem valor 50% tem valor acima de 80 mil e 50% tem valor abaixo de 80 mil. Então é isso que na verdade essa divisão né, da mediana ela traz para a gente. É, acho que fica um, um pouco melhor para explicar no, no valor nulo e nos próximos, porque o, a distribuição gráfica está um pouco mais padrão, então fica um pouco mais fácil de explicar, eu posso repetir. É, no caso do nulo, né, a gente consegue visualizar ali dois pontos superiores né, é, em cima do, do valor de 30 mil, né? É porque esses dois pontos são é, valores que são considerados né, outliers, são valores é, extremos, né, são é, valores superiores, valores muito acima é, da média do que a, a distribuição dentro dessa abertura né, é, do, da origem de recursos sem especificação apresenta. Esse é o box plot do valor da pesquisa, considerando é, considerando ali o cargo para prefeito e o um município de São Paulo. Depois a gente tem o box plot para a quantidade de entrevistados da mesma da mesma forma, né? Eu mudei na verdade a variável, antes era valor da pesquisa, agora é a quantidade de entrevistados. Então aqui na quantidade de entrevistados, né? A gente tem que, enfim, para para recursos próprios, o valor da mediana é em torno de mil, né? então eu tenho 50% da, das pesquisas, elas têm até mil entrevistados e outros 50% elas têm acima de mil entrevistados, né? é, e no caso do... No caso do valor sem especificação, né, esse, esse, essa mediana ela é maior, ela é um pouco. Né, ela está entre 1.000 e 1.500, a quantidade de entrevistado, que seria esse valor que divide o, a minha base em 50%, né. É... Ok. Tá. depois eu é, fiz um filtro aqui porque o, o que que eu o que, que a gente é, visualizou né é, nas primeiras nas primeiras tabelas que a gente fez né de frequência para poder é, verificar analisar a origem dos recursos é, que o recurso na verdade né o oriundo do fundo partidário ele é, é não era um recurso é, muito frequente, né? não era um recurso, é, enfim, pouco utilizado, pouco é, informado na base. Mas ainda assim eu quis fazer uma uma verificação, né? é, dentro do pensando o fundo partidário também. Então aqui é, eu filtrei o fundo partidário. Vou reduzir essa. Isso, foram 63 observações, né? então eu tenho 63 pesquisas que foram feitas com esse recurso. E aqui a gente tem né, o detalhe, no detalhe quais são, né, esses, quais são esses registros. Eu fiz esse filtro aqui, mas na verdade é, eu vou utilizar ele é, um pouco mais abaixo. É... Certo. Aí, aqui, antes eu tinha feito um filtro com... É... Não, deixa eu visualizar de novo. Tá, eu visualizei aqui e é, coloquei lá as dez primeiras observações e vi aqui, por exemplo, que eu tenho a ocorrência né, de uso do fundo partidário, né, por exemplo, no estado de, é, do Acre. Né? É, então, eu, eu queria, na verdade, tentar é, filtrar algum município onde tivesse essa ocorrência, e aí eu filtrei o estado do Acre e o município de Rio Branco. Então, eu continuei aqui fazendo a é, análise né, por plot só que dessa vez eu utilizei o é, um município de Rio Branco. Aqui... Eu coloquei nesse segundo até a descrição da UF, porque, na verdade, existe Rio Branco em outro estado, gente. E nesse aqui eu acabei esquecendo de colocar. Opa! É, e aí aqui eu fiz a, a mesma, na verdade, né a mesma, a mesma criação, o né, mesmo box plot, só que eu queria ter um, um, um estado, né, um município que tivesse essa ocorrência também do fundo partidário para poder é, ver um pouco essa, essa diferença né, entre o preço, é, digamos assim, médio, entre o que... É, é, é, é feito né, de pesquisas é, com recursos do fundo partidário e o que não é feito, o que é feito com outras fontes de, de recursos. E aí, na verdade, a gente tem aqui que o, o, o valor né, médio, considerando é, da mediana né, que divide os valores em, em 50%, ele, ele é até menor, né, considerando esse município aqui especificamente. Então, a gente tem que esse valor médio aqui é em torno de 20 mil né? enquanto que é, o valor da mediana né? que, que, é, que reparte né? as bases em 50%, enquanto que no. Não tô ver. Enquanto que nos recursos próprios o valor é bem mais alto. Então, assim, o, o meu, meu ponto, na verdade, era verificar se existia uma se o valor, na verdade, do recurso do fundo partidário, né? ele acaba, acabava sendo maior. É, eu vou tentar explicar com outras palavras, se em alguma medida é, os partidos estavam pagando mais né, por esse tipo de pesquisa quando o recurso era do fundo partidário, que é um recurso público, é, era esse o ponto. Tá? É, aqui é, eu repeti, na verdade, só que eu adicionei dentro do... É, dentro do box plot, a opção para a gente colorir, né? Então, tem adicional aqui é, o, o color red e um, um fio que é de preenchimento, que é. tirar sem ficar sem preenchimento. Então, é só para é, saber que também existe essa possibilidade, né, de fazer uns ajustes assim de, de cor dentro do box plot também. É. Aí a gente tem o que eu fiz depois, né? Passei foi é, uma comparação, na verdade, é, entre cidades que têm cidades que têm um perfil um pouco parecido, né, tipo grandes cidades. Então eu fiz um filtro é, para o município do Rio de Janeiro e um filtro para o município de São Paulo. Aí aqui eu comecei a utilizar outros recursos, né? usei esse recurso do, de preenchimento também, né? é, para poder a gente ter uma, uma visualização melhor aqui das duas, das duas cidades. É, e aí, quando a gente fez essa comparação, né, quando a gente criou essa visualização, o que a gente tem é, com relação às duas cidades é que a, a distribuição é bem parecida. Né? É, eu tenho ali a, a mediana do, das pesquisas que são feitas com intenção de voto para prefeito na cidade do Rio de Janeiro, ela é muito próxima da, do valor né, das pesquisas que são feitas para o é, Município de São Paulo, então era uma, uma um objetivo assim, né, de mostrar um pouco é, distribuições parecidas, né? Tá. É, aqui eu criei essas três bases um pouco para poder facilitar é um entendimento dessa questão do box plot também né eu criei é, uma base é, três bases né filtrando o município de, de Rio Branco é, com três diferentes fontes de recurso né recursos próprios nulo e fundo partidário e criei um, um summary aqui né para a gente ter uma uma outra é, enfim outro entendimento né outra forma de entender essas informações que vem no box no box plot eu vou rodar aqui e vou rodar o summary aqui tá aqui vou voltar no rio Grande. Então, aqui a gente tem né, o, o, os valores né, da representação por box plot dos três. Droga, dos três, das três origens de recursos, né, da, do recurso que a gente não sabe de onde vem, do fundo partidário e dos recursos próprios. E aqui a gente tem também né, essa, essas estatísticas, né, tipo. É... É, de descrição desses mesmos valores que estão representados dentro do, bo do box plot, né? como é, eu coloquei. Então, assim, a gente tem aqui no primeiro né, a fonte de recursos próprios. Utilizando recursos próprios, a gente tem aqui uma mediana de é, 20. É aqui. Eu vou fazer a leitura fazer uma leitura melhor. Então, o primeiro valor é o valor mínimo da observação, né? É, o segundo valor é o primeiro quartil, que é o que divide, na verdade, a minha observação é em 25%. Qual é o valor né, que é, eu tenho que ele divide a minha base, é, que eu tenho os 25%, 25 da concentração da minha base? Então, 7.500. Depois é a mediana, que é o valor que divide a minha base em dois grupos de 50%. Depois eu tenho o valor da média, né do, do que tem dentro desse, dos recursos do, do fundo partidário, não, recursos próprios, na verdade, RP. Depois eu tenho o terceiro quartil, que é o valor que... É, concentra, na verdade, 75% das minhas observações e depois eu tenho o valor de máximo, tá? Então, esses valores aqui, na verdade, são os valores que estão representados dentro do boxplot dos recursos próprios. Então, aqui, esse... Tá. É... Onde eu tenho essa linha né, do box plot dos recursos próprios, o início da linha, que a gente chama de bigode, ali o valor, é, o início dessa linha seria esse valor mínimo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Por enquanto, é. aqui no, no chat está tranquilo, mas eu até reforcei o pessoal mandar as perguntas por ali para a gente ter também esse tempo de, de interação, né? Se tiver alguma dúvida, o pessoal, pode pode mandar. Tá certo. É, então é isso. O, o, o início do bigode seria esse valor mínimo, né? O a origi, o início da caixa seria o valor de 25%, né? O risco do meio do box plot seria o valor que a gente tem é, da mediana. né? E o superior da caixa seria o terceiro quartil. Tá bom? É, foi mesmo para poder dar uma facilitada assim, no entendimento. Tá. Agora a gente vai é, ver um pouco a relação entre outras duas variáveis, que seriam as variáveis de quantidade de entrevistados e valor da pesquisa. Né, tentando encontrar um pouco, fazer um pouco de, é, de verificar, na verdade, se existe relação entre essas variáveis. Então, quanto é, maior né, o valor da, da quantidade de pessoas entrevistadas, é, mais cara fica a minha pesquisa, né, é um pouco esse o entendimento. Aí aqui a gente vai construir um gráfico né, de dispersão, né? É, é um gráfico onde a gente tem é, dois eixos né, numéricos e a gente tem é, pontos plotados dentro desses dois eixos. Eu vou abrir um pouco aqui para facilitar, não vou dar zoom. Né? Mas assim, na, no eixo X é, a gente tem a quantidade de entrevistados né, e no eixo Y a gente tem é, o valor da pesquisa. É, e aí, a gente está, estou fazendo o filtro aqui também, né? De um mesmo município de São Paulo, no carro para prefeito. É, a gente vê assim que tem é, alguns extremos, né? A gente tem ali. É, enfim, alguns extremos que vão contra, na verdade, um pouco essa hipótese, né, aqui que eu tinha aqui na cabeça, de que quanto maior a quantidade de entrevistados, né, maior o valor da pesquisa. Porque eu tenho três pontos, na verdade, de quantidade de entrevistados acima de, de 20 mil, né, acima de, de, 20, de 2 mil entrevistados, no caso, quantidade de entrevistados, que eu tenho um valor de pesquisa bem baixo. Né, são esses três pontos no extremo aqui da direita. Então, ele, ele tem uma quantidade de entrevistados maior do que... Enfim, do que a, a maior parte do que tá, dos pontos concentrados, né, mas eu tenho... Eles estão é, em área do valor da pesquisa bem abaixo dos 30 mil. Né? Então, esse é um, uma leitura... É, aí a gente vai, na verdade, utilizar, né, tentar utilizar um outro, uma outra possibilidade de entender essa relação, né, que é o coeficiente de correlação, que a gente vai é, fazer, né, utilizar esse coeficiente para é, determinar qual é realmente o grau de associação dessas duas variáveis, porque aqui né, no, no gráfico de dispersão a gente tem um, uma dimensão é, enfim, prévia, né, assim, visual, mas a gente não consegue é, associar nenhum tipo de é, valor que sirva de parâmetro, né, para a gente poder dizer que se tem correlação ou se não tem correlação. Então, para a gente poder fazer isso, a gente é, conta, né, com... Um, a gente tem uma estatística, né, que é a, a estatística de correlação, que diz para a gente é, quanto que uma variável está associada à outra. Né? Esse coeficiente ele diz para a gente se ela tem uma correlação perfeita, se é, não tem correlação, se ela é positiva ou negativa. Né? Se no caso, se uma. Se uma variável aumenta, a outra decresce, ou se uma variável decresce, a outra aumenta, né? No caso é, do positivo e negativo, a gente está fazendo o teste aqui com a variável valor da pesquisa e quantidade de entrevistados, então é isso: a gente vai tentar ver qual é o valor da correlação para essa é, visualização inicial aqui de dispersão que a gente fez né, dos pontos. É, e eu coloquei aqui um método, já terminei, né, um método de Spearman que é um método, como é que eu posso dizer? Ele é um método não paramétrico. Então, assim, eu não sei, é, eu não sei se a minha, qual é o perfil da minha distribuição, né? Eu não sei, por exemplo, se ela, se ela é uma distribuição normal, não sei se vocês já ouviram falar, distribuição normal é uma distribuição de probabilidade onde a média, a mediana né, e a moda, elas coincidem. Ela tem um perfil, uma distribuição, ela tem um formato de sino né, perfeito, então no meio, na verdade, da, dessa distribuição, a gente teria a média, a moda e a mediana igual, então eu não sei se, as minha, se esses valores de pesquisa, quantidade de entrevistados, eles seguem essa distribuição. Né? Muito provavelmente não, como a gente viu a, a ele no, nos valores acima. Então, quando eu não sei né, qual, a distribuição, como, qual é a minha distribuição, é, eu coloco eu, um, um método não paramétrico. Tá bom? Ok. Aí aqui teve duas formas, na verdade, de calcular. Teve essa, é, eu coloquei essa correlação aqui, que é do próprio core, né? função cor, que é do próprio R, que já existe no próprio R, e tem uma outra que é do um pacote adicional, né? Que eu, é, é, no pacote adicional, que é o agricol, Agricolare, que eu é, especifiquei lá em cima. Uhum. Vou... Ele deu um erro aqui, gente, dizendo que o, a base de pesquisa SP ela não foi encontrada. É, eu acho que eu tirei a criação dela aqui em algum momento, desses processos, mas é, é relativamente simples. Então, é, por exemplo, nesse caso aqui, né? onde eu criei o gráfico de dispersão, eu posso, na verdade, criar uma base com esse nome antes, associando, né? Então, eu coloco o nome, né? Base de pesquisa SP. E eu posso associar, na verdade, né? Esse, esse filtro que vai ser feito aqui a criar essa base com esse, com esse filtro associado. Então, eu vou rodar esse código de novo. Não, mas nesse caso aqui ele criou uma lista, deixou. Eu... É, ele criou uma lista com os parâmetros do, do gráfico que eu estou utilizando. Então, na verdade, vamos fazer o seguinte. Só a gente copiar... E a gente vai tirar tudo é, o adicional, na verdade, é, de gráfico, né? O GGplot e o GeoPoint. Agora criou certo. Só conferir aqui. Certo. Aí, aqui, o coeficiente de correlação atribuído né, foi menos 0,08. Então, é, eu vou repassar sobre a questão do, do coeficiente. Quando o coeficiente ele é igual a 1, né, depois eu vou até detalhar isso aqui no código, porque acho que vai ficar mais fácil, mas quando o coeficiente é igual a 1, é, existe uma relação perfeita, não, não, como é que posso dizer é, uma variável cresce a outra cresce também uma variável decresce e a outra também decresce quando o coeficiente é igual a zero é, não existe relação na verdade, né? não, a gente não pode dizer que existe relação entre as duas variáveis quando a variável ela é menos né, ela tem uma correlação é, perfeita negativa. Então, quando uma decresce, a outra cresce, e quando uma cresce, a outra decresce. Né? E quando a variável, quando a correlação ela é maior do que zero, né? ou seja, é... nesse caso aqui, quanto foi que a gente menor do que zero? Um... Isso. Quando a variável ela é maior do que zero, a gente tem que, quanto menor, né, no caso uma variável, maior é a outra. E, no caso, quando ela é negativa, ao contrário, quanto maior uma variável, menor a outra. É, nesse caso aqui, especificamente, né, eu coloquei embaixo, o ponto né, que a gente deveria... Né, enfim, encontrar algum tipo de associação é, A gente deveria encontrar algum tipo de correlação é, Vamos dizer assim Negativa em alguma medida né? Porque o, a hipótese é Quanto mais é, Negativa não, desculpa, correlação perfeita Porque quanto maior a quantidade de entrevistados né? mais cara deveria ser a minha pesquisa. Então, quanto mais pessoas eu estou entrevistando, mais tempo eu demoro na rua, né? então, é... enfim, mais pessoas de repente envolvidas no processo também. Então, isso tudo são variáveis que impactariam é, no valor total da pesquisa. Então, é... a gente poderia, hipoteticamente, seria isso, a gente deveria encontrar... Uma correlação é, perfeita, né? Aumenta o número da quantidade de entrevistados, aumenta o número, é, aumenta o valor da pesquisa. Só que a gente não encontrou isso, né? A correlação, ela foi uma correlação é, negativa, né? Então, negativa, mas muito próximo de zero, quase inexistente, né? Nesse caso, foi muito próximo de zero. É e aí a gente tem na verdade é, além dessa da questão da correlação né a gente pode é, verificar essa vamos dizer assim esse cálculo né esse parâmetro vamos dizer assim a significância desse parâmetro a partir de é, uma outra uma outra estatística né de uma outra uma outra possibilidade que a gente fazer uma análise de regressão que a gente é, calcular né, qual seria, a, dentro desse gráfico aqui de dispersão, né, qual seria a, a, a reta, né, a associação é, linear perfeita que é, determinaria a dependência de uma variável com a outra. Né? Então, é, é isso. Aí embaixo tem esse, essa, essa, esse adicional, né, qual seria... É essa regressão né onde eu teria o valor da pesquisa como uma variável dependente e a quantidade de entrevistados como uma variável independente né então é... aqui é, eu vou rodar a partir da linha 194. E aí é, eu vou voltar aqui na explicação, né, com relação a essas informações aqui que, que apareceram. Né? É, o, como que a gente, no geral, avalia assim, a questão da significância, né, do, da regressão? Né? Eu poderia dizer assim, é, ah, foi, é, é uma, uma reta bem ajustada, né? É, eu realmente posso é, vamos dizer assim acreditar naquele valor de correlação que eu achei é, originalmente né existe uma existe uma estatística aqui onde está mostrando né a gente tem é, o, o estimador né que é do intercepto que seria é, o primeiro valor da reta né tipo beta zero depois a gente tem um desvio padrão, depois a gente tem um T-value, não sei se vocês estão vendo, depois tem um P-valor aqui, PR. O final é o último valor, na verdade. Então, é, para a gente determinar se a, a regressão está é, bem ajustada, na verdade, esses, esses últimos valores, né, esse P-valor, ele deveria... É ser menor do que 0,05, né, então nesse caso aqui, a gente tem uma, um estimador, que, né, que é da quantidade de entrevistados, que ele é 0,21, então ele tá bem acima de 0,05, então o que a gente tem é que, é, essa, essa estimação, né, ela, essa, essa estimativa, ela não é uma estimativa significativa, né, o, que que, é, o que que isso o que que isso na verdade pode apontar na verdade né que para esses dados utilizados né que a gente que a gente está é, fazendo para esses dados que a gente está utilizando parte do vamos dizer assim parte das aberturas, elas não foram suficientes, ou que existe na verdade outras variáveis que explicam mais é, a questão do valor da pesquisa do que apenas essa variável da quantidade de entrevistados, né, e aí, é, adicionalmente o que eu, na verdade, comecei a fazer um processo e depois vou até adicionar aqui, né, para compartilhar o, o script completo, é tentar identificar quais seriam essas outras variáveis, né? É, poderia ser, por exemplo, no caso é, o tempo de atuação da empresa contratada, né? Então, assim, empresas novas que estão se lançando no mercado, empresas que têm menos tempo de atuação, em alguma medida, é, elas é, oferecem, né, valores de mercado para pesquisas com maior número de entrevistados abaixo é, da média de mercado para poder garantir, para poder conseguir ali conquistar né, o seu market share, a sua, a sua penetração, então é, esse seria, por exemplo, poderia ser uma, uma abertura que a gente poderia fazer no momento de é, é, testar essa, se essa relação ela se dá é, de forma realmente vamos dizer assim, perfeita né? aumenta o número de entrevistados e aumenta o valor da pesquisa quando eu faço algum recorte de tempo é, de atuação da empresa né? de repente para faixas de empresa que tem tempo de atuação de até dois anos, para empresas que têm tempo de atuação de dois a quatro anos ou para empresas que tem atuação maior do que quatro anos, se isso se isso muda né? se as as correlações, né, realmente elas aparecem de forma realmente perfeita, né, no sentido de quanto maior a quantidade de entrevistados, maior o valor da pesquisa. Acho que é isso, gente. Eu desliguei a minha câmera sem querer. <risos> Bom, acho que a gente é... pode deixar esses minutinhos para dúvidas. Uhum, tem aqui algumas questões. Uh, o Antônio comentou antes no chat, lá naquela parte que você estava falando do, do Acre, né, Rio Branco, tinha faltado colocar um filtro nas bases quando você fez o summary, porque é por isso os valores dos quartis e mediano não batiam com o que aparecia no block spot. Ele só fez esse comentário é, mais lá para... Vou ajustar aqui, obrigada. É, não tinha, porque estava com o Mato Grosso junto, né? Que também tem esse município. O pessoal está tá atento. Boa. É, e... É, o Antônio confirmou, sim, é isso. Então, lá na, naquela parte, né? faltou colocar o filtro de estado, selecionando o ar. Perfeito. Beleza. E a gente tem mais, mais algumas perguntas aqui, até o pessoal pode mandar mais se tiver mais alguma dúvida. A Nayara te perguntou assim, é uma regra fazer esses passos que você está nos mostrando ou vai de acordo com o sentimento que o dado vai te trazendo, conforme o andamento da, da análise? Então, é, tem muito a ver com o que você quer descobrir, né? com as perguntas que você quer que a sua base... Que, é que a sua base responda. Então, até aqui é, no, no início, né, eu fui colocando uma... Nos comentários eu coloquei né, algumas coisas. Existe diferença no valor da pesquisa paga com origem de recursos distintas? Então, eu fui, na verdade, utilizando essas representações para poder tentar entender essas diferenças. Então... É... É isso, a partir das perguntas que você quer que os dados respondam, mas no geral essas são é, ferramentas que você pode utilizar para responder assim muita coisa. Muita coisa de, de, de dado numérico, assim, você consegue é, responder a partir dessas mesmas... É, utilizando esse, esse mesmo processo. Uhum. Eu até... E uh, ia te perguntar, assim, se tem alguma dica ou alguma estratégia para estimular que a gente reflita sobre isso, assim sobre essa geração de hipóteses, porque uh, na tua fala me pareceu muito isso, assim, né, e aí o que a gente viu a partir dos comentários no código, ah, eu vou testar se isso aqui tem a ver com isso, mas como é que eu estimulo esse pensamento, assim, de, para não cruzar variáveis que não tem nada a ver, assim, uma coisa com a outra, né, como é que como é que eu começo? Eu preciso conhecer muito bem a base, eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer digamos, uma teoria, ou tem uma teoria por trás dessa inferência, né, desse teste de hipóteses, o assim, que, que poderíamos dar de dicas assim, para estimular isso? Nesse caso específico, né, até tem um pouco, né, porque é, é isso, como eu falei, para você... Você sabe que pesquisa é tempo, né? então é, entrevistar mais pessoas é gastar mais tempo, e isso é, envolve mais recurso, mais dinheiro. Então, acho que é, nesse caso específico tinha um, um entendimento prévio de como se dá um processo de pesquisa e tudo, mas é, acho que... Não, não sabendo a priori, né, existem, na verdade, é, cruzamentos né, que você pode ir fazendo, enfim, gerando as suas próprias hipóteses e depois é, buscando responder essas hipóteses né, a partir de pesquisas posteriores. Né? Então, tem, na verdade, algumas, é, enfim, vários apontamentos aqui. Né, que seria interessante é, depois tentar entender um pouco melhor o contexto, né? E que assim, não foi porque eu fiz uma hipótese prévia, né? mas essa questão, por exemplo, a quantidade de empresas que estão atuando com pesquisa dentro de um mesmo município. A gente viu que tem alguns municípios ali, né? No, nos outliers, que eles têm mais de seis empresas atuando. É, enfim, tentar um pouco investigar qual é. Quais são essas empresas aí entrar no detalhe, né? Porque aqui eu ainda não tinha feito esse processo, mas ver quais são essas empresas, né? Detalhar quais são essas empresas atuantes, ver quanto tempo que elas estão atuando. Então tem algum a parte que é isso de um entendimento prévio, né? Sobre como que é o processo. É como se dá um processo de pesquisa, o que, que encarece uma pesquisa, mas tem parte que, na verdade, é mesmo da análise dos dados, né? das coisas que foram trazendo e que podem ser é, também detalhadas e pesquisadas a posteriori. Né? É isso, ah, isso, acho que isso aqui é interessante, então eu vou continuar detalhando aqui né? e vou buscar mais informações para poder tentar entender um pouco esse fenômeno, né se, enfim, se dá porque... É, existe de repente uma, um número maior de, de concorrência, né, a cargos, a, a candidatos, né? Se existe uma concentração maior de candidatos, de repente nesses nesse munic municípios e, e aí faz é, mais sentido terem mais empresas atuando, mais pesquisas serem, sendo feitas, então é, é um, pouco, um pouco isso assim, né? Que é, aí... <risos> tentando encontrar respostas. Isso, acho que foi foi bem legal essa tua colocação, porque acho que já deve, assim, jornalistas que estão aqui entre nós já devem ter pensado em muitas faltas, né? Eu mesma é... já, pensei, já pensei em várias, imagina, né? Eu então, acho que é legal a gente fazer uma ponte, assim, com o jornalismo nesse aspecto, porque aí a gente está vendo dois passos. A gente está primeiro entrevistando os dados e depois a gente vai ter que entrevistar pessoas, talvez, para entender e contextualizar esses números, né? E eu acho que essa é a graça, porque aqui a gente está tentando, né, enquanto jornalista, eu, jornalista e várias várias pessoas aqui, vários colegas, a gente está tentando botar o pé ali na estatística para entender também, né? Mas acho que isso é muito legal, assim, se, se tem essa possibilidade também de se manter times interdisciplinares, aí a gente pode ter, às vezes, um jornalista, um estatístico, um designer, muita gente que que nos auxilia nesse sentido e aí eu já pensei em, em muitas possibilidades né porque é isso então se a gente for pegar esse caso específico das empresas né desses municípios que tem muitas que tem muitas empresas que fazem pesquisas eleitorais ah mas de quem é essa empresa né de onde surgiu qual é o tempo de atuação será que surgiu no ano eleitoral não porque uh, tem algum uh, a pessoa, né, a pessoa dona da empresa tem alguma relação com algum político, então, assim, acho que são várias possibilidades aí que começam a aparecer justamente disso, né, dessa dessa pesquisa, dessa pesquisa exploratória, que eu acho que é bem legal, assim, da gente exercitar esse pensamento, né, nem tudo a gente consegue resolver só entrevistando os dados e fazendo essas análises preliminares, mas às vezes precisa ter esse segundo passo, né, eu acho que isso é bem interessante. Tem aqui uma pergunta, Sim. tem aqui mais duas perguntas. A Júlia, ela comenta assim, percebi que a minha base de dados veio um pouco diferente e não consegui executar inicialmente o comando geomboxplot para São Paulo, pois no script acabou vindo São Paulo, deu um errinho no acento ali do, do A, do São Paulo, e ele não reconhecia esse nome até eu alterar manualmente. Isso ocorre com frequência quando importamos bases de dados ou scripts de diferentes computadores? É, isso tem a ver com a configuração, na verdade, do, do R, né? para abrir o script. Não, não acontece com frequência, não, assim, é. É, mas é uma opção que você, quando você abre. Né? O, o script você tem a opção de escolher qual é o, o, o encode encoding né que ele tá que ele vai abrir então é isso ele é, se você teria que escolher o mesmo onde foi salvo é, para não ter esse problema né no próprio script né não ter esse problema no próprio script mas eu posso também colocar um adicionar um detalhamento de como que faz isso um passo a passo é, para dentro do, do Drive também. Hum, legal, e aí? Facilitar. Tá, e aí já na sequência tem uma pergunta do Gustavo que é justamente sobre isso: qual é o encoding do arquivo CSV? Estou tendo problema de acentuação na abertura, acho que é o mesmo problema que a Júlia teve, talvez. Então, não sei se, tem, se a gente tem aí a informação de qual é o encoding desse, desse arquivo do CSV. Sim, eu vou, na verdade, fazer uma orientação aqui. Acho que está aparecendo na minha parte do, do R, certo? Sim, sim. Uhum. Então, existe uma opção aqui, né, onde a gente pode importar, é, digamos assim, manualmente né, a, as bases. Então, tem aqui ó, um import dataset. Aí eu vou escolher o tipo de base. Aí eu, essa base aqui, né? Tipo texto que eu vou importar que é esse CSV, né? Eu vou escolher aqui onde tá a base. Tá aqui na minha área de trabalho, code Br. Aqui. Aqui. Está vendo como ela veio desconfigurada também? Tá, não né? tem um separador, não está errado, então a gente consegue escolher aqui algumas informações é... Padrão, padrão, assim, para poder é, configurar ela corretamente. Então, eu sei que, no caso do separador, é o ponto e vírgula, né? Então, já escolhi aqui o ponto e vírgula, então, ele já fez essa alteração com relação às colunas, né? Utilizando ponto e vírgula. E é, eu também tenho a opção para eu configurar qual é esse encoding que eu vou utilizar. Aqui ele está o TF8, né? provavelmente não é, é esse o é o ISO 88591. Vamos ver. É isso. Aí ele fez o ajuste. Agora tá certinho. E aí, depois, esse código aqui, você pode colocar para importar, vai importar a base, ou você pode também copiar esse código aqui. Vamos cancelar aqui. E colar lá no seu, no seu console mesmo. No console, não, o script. Opa! Acho que eu fechei meu script, gente. Mas, enfim, posso fazer um novo... Aqui, eu só colei. Pronto. Aí aqui a base foi importada. Bom, aí aqui tem especificando qual é o encoding que ele está utilizando. Legal, isso deve resolver o problema que o pessoal apontou, com certeza. É fazer essa parte né, de procurar o encoding Sim. e identificar. Uhum. Ótimo. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do workshop, são dez e meia agora. Uh, tem aqui um recado da Júlia no chat, ela diz assim, queria muito agradecer a Juliana, o workshop foi incrível, e mesmo eu que estou apenas começando R, é consegui acompanhar. Então, ela está te agradecendo. Que é bom! Muito bom saber. É isso, foi bem... Tá, acho que está bem detalhado o código também. E antes de disponibilizar lá no... No, no arquivo né? que vai ficar disponível para todo mundo depois do, do evento eu vou fazer esses ajustes que a gente falou aqui né? vou dar uma revisada nele vou tentar colocar o um máximo de, de detalhamento também vou dar uma, uma incrementada tá bom pessoal? Isso, beleza, eu vou colar mais uma vez tem assim, muita gente agradecendo ali no chat pelo, pelo workshop elogiando, acho que foi, foi muito legal assim, acho que foi super produtivo que é isso que o pessoal comentou, assim, mesmo para quem não trabalha com R ainda em profundidade, não tem uma regularidade nisso, acho que ajudou muito, assim, e o teu código super detalhado, com todos aqueles comentários, assim, é ótimo para todo mundo. E outra, que aí a gente vai lembrando os comandos depois, né, na hora de, de fazer outros códigos ou de repassar aquele, a gente vai lembrando para que serve cada coisa, né, acho que isso é muito, muito legal. É, sim. Uhum. Eu preciso, é, na verdade, criar um hábito mais de compartilhar no GitHub, né? Eu acabo não fazendo muito isso, mas, enfim, entre amigos, assim, sempre troco scripts. É, mas eu, eu brinco que o GitHub, ele, na verdade, é uma grande memória extensiva, assim, né? Das pessoas que programam, porque... É, às vezes você faz, né, muita cria ali uma função, né, super complexa para poder desenvolver algum algum trabalho e aí depois você não vai né, gastar tempo de novo para poder desenvolver a mesma função uma vez que você já fez, então você vai lá naquela sua memória estendida e e acessa ali. Hum, exatamente, é uma ótima dica documentar os códigos, né, é deixar documentar a Exatamente. Então, queria te passar a palavra, não sei se tem algum encerramento, assim, que você queira fazer, mas está contigo e depois eu fecho o workshop. Sim. É... Fiquei feliz de ter ouvido, né, alguns retornos já sobre como foi o workshop. É, eu espero que vocês não desistam do R, uhum. né, sigam aí no... nas análises todas. Eu queria, na verdade, Agradecer né, o convite, poder estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei, né? Ao, ao da BR de estar participando mais uma vez, mais um ano. É, e, na verdade, me colocar à disposição também, né? Se vocês, enfim, quiserem tirar alguma dúvida posterior, eu vou colocar aqui no chat também o meu e-mail e aí a gente pode ir trocando. Acho que é isso beleza veio aqui um último comentário do Wagner que ele falou assim excelente aula eu sou jornalista e estudante de estatística esse é um dos assuntos que a gente vê na disciplina de análise exploratória de dados muito bom que é, bom agora... Magda. não eu tô achando incrível que o pessoal tá se aventurando assim a é jornalista e estudante de estatística né? é, a é isso, verdade a, área... a gente pensa que são áreas muito apartadas né que são coisas muito diferentes mas aí a gente vê num workshop como esse uma relação muito próxima, na verdade, né, que é dessas etapas, assim, de olhar para os dados e contextualizar com as técnicas jornalísticas também. Então, acho que cada área tem o seu valor, né, e juntas acabam fazendo matérias, reportagens, produtos muito legais. Então é isso, pessoal, a gente já passou um pouquinho aqui do nosso horário, agradeço a Ju pela oficina, muito maravilhosa, muito boa, o pessoal curtiu muito e espero que todo mundo consiga aproveitar, né, que leve daqui esses, esses aprendizados, consiga dar uma olhada no código depois com calma e que isso sirva de inspiração para fazer matérias, para testar hipóteses, enfim, para conseguir contextualizar e, e talvez transformar em, em dados, assim, em... Uh, em, em, em estatística mesmo, algumas percepções que a gente, às vezes a gente só tem no dia a dia, mas que a gente precisa de evidências né, para contextualizar e para ser mais taxativo. Então, acho que contribui muito com, com o jornalismo também. É isso, pessoal. Obrigada. Fiquem atentos que depois que encerrar aqui o workshop vai ter um formulário de avaliação. Deixem lá as suas impressões. E é isso. Obrigada. Até a próxima. Continuem ligados na programação do Código. Até, gente. Tchau, tchau.